Eu nasci em 1987, na cidade de Resende, que fica no sul do estado do Rio de Janeiro. Então, eu sou filha de uma mãe paraense e de um pai fluminense. E eu nasci numa família assim, de poucos recursos, mas de pais muito amorosos. E os meus pais sempre trabalharam muito duro a vida toda para conseguir prover o mínimo de sustento para a família. E a minha grande alegria é que eles sempre me incentivaram e apoiaram o meu crescimento, os meus estudos, sempre me estimularam realmente a continuar aprendendo, explorando novos horizontes. E foi o apoio deles que foi crucial para que eu conseguisse virar uma página importante na minha história. E aí, em 2004, eu me mudei para Belém do Pará a convite dos meus avós maternos para continuar seguindo minha jornada aí de estudos, terminar os estudos na escola e iniciar os estudos acadêmicos, né, entrar na universidade. E aí, no Pará, eu tive muitas coisas boas, né, muitas surpresas maravilhosas que aconteceram na minha vida. Então, eu tive meu crescimento pessoal, muito amadurecimento, meu crescimento profissional. Comecei a trabalhar as minhas primeiras experiências profissionais no Pará também encontrei meu amor e lá eu consegui a base que eu precisava para compreender né, aquilo que eu tinha nascido para fazer dentro do, do meu trabalho e também dentro da jornada da minha vida. Lá no Pará eu fiz o curso de Secretariado Executivo Trilingue na Universidade do Estado do Pará. E foi um curso que me abriu muitas portas, me abriu um olhar novo para o que era ser uma profissional, porque é um curso multidisciplinar, então a gente aprende muitas coisas. Ao mesmo tempo, você aprende um pouco de psicologia, de economia, de línguas estrangeiras. E eu fiquei apaixonada, encantada, porque eu nunca me via fazendo sempre uma coisa muito fixa, uma profissão muito exata. E lá no Pará eu tive a possibilidade de poder fazer um curso que me desse essa base né, para eu escolher futuramente algo para eu seguir. E aí todo esse meu amor, né, esse meu encantamento pela cultura do Pará, pelos amigos novos que eu fiz, pela minha interação com, com esses novos aprendizados, me trouxe ali a possibilidade de pesquisar um tema específico dentro da minha área, que era falar sobre culturas. Como um profissional de secretariado, por exemplo, pode ajudar os seus executivos, os seus gestores, dentro de um processo né, de mundo globalizado, em que você pode trabalhar em empresas multinacionais, com profissionais que vêm de outros países. E eu já vi isso como um gatilho importante para a profissão. E aí o meu trabalho, ele foi escolhido, né, o melhor trabalho de conclusão de curso no ano de 2009. E aí foi a primeira premiação que eu recebi, foi meu primeiro reconhecimento. Bom, em 2009, eu já tinha me formado e o Vitor e eu, a gente já estava namorando e a gente já tinha, assim, algumas ideias em relação ao futuro profissional, porque ele também é da mesma formação que eu. E aí, em junho de 2009, ele deu o que foi, assim, o grande presente da minha vida, que foi o meu blog. E ali no blog, eu realmente consegui unir duas grandes paixões da minha vida, que é me comunicar com as pessoas e poder ajudá-las a se desenvolverem. E aí no blog eu comecei a exercitar esse processo de aconselhamento, falar sobre mercado de trabalho, falar para as pessoas sobre etiqueta, comportamento nas empresas, sobre relacionamento interpessoal, sobre como as pessoas podiam pensar no futuro e planejar suas carreiras. Também foi o nosso primeiro exercício de podcast. Hoje eu tenho podcast, mas lá em 2009 a gente já fez um piloto dentro do blog. E, e ali a gente já começava a praticar né, todo esse processo de mentorar pessoas. E isso me levou realmente a entender que o meu propósito era contribuir para as pessoas se desenvolverem a partir dos talentos que elas têm, que é a minha grande paixão. E aí todo esse processo de crescimento né, levou a gente, em 2010, a formalizar o nosso primeiro CNPJ. Então, a Events Educação Corporativa nasce em 2010 que é a materialização do nosso grande sonho de profissional, sonho de casal, acho que pra gente hoje representa o legado que a gente quer deixar pra nossa filha ou pros filhos que vierem, enfim. E a Eventes, né, ela nasceu em 2010, mas em 2016, que foi quando a gente já estava morando aqui em Brasília, que essa empresa, ela toma corpo e ela entra oficialmente no mercado, né, dentro de um contexto, assim, comercial, e aí nasce aqui em Brasília. E é em 2016 também que as pessoas começam a notar que eu tenho um potencial com relação ao aconselhamento, com a orientação, e elas naturalmente começam a me buscar, a me acessar e pedir para que eu as ajude, né, as ajudasse a conseguir ali seguir o caminho e a jornada profissional delas. E ali começou o meu exercício né, inicial com a mentoria de profissionais. E aí em 2018, o Vitor descobriu a Global Mentoring Group, é, assistindo ali algumas coisas na internet, encontrando alguns, algumas campanhas patrocinadas, enfim, ele encontrou essa empresa que marca ali uma nova página na nossa história como empreendedores e como mentores. E nesse momento o Vitor comprou da Global Mentoring Group um checklist do mentor, que era um material em PDF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 de ferramentas e metodologia e a gente percebeu né, que mais para frente a gente ia precisar dar alguns passos maiores e eu ficava sonhando né, enquanto a gente crescia, enquanto a gente conseguia alcançar pessoas com o um momento em que eu poderia também participar das imersões presenciais internacionais que assim é, são os grandes cursos, né, os grandes treinamentos da Global Mentoring Group.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 E aí, no final de 2019, a Global lançou né, o Training of Trainers, que é o treinamento dos treinadores de mentores. E eu fiquei, uau, né? Vocês já pensou em ser treinadora de um mentor? E aí, naquele momento, precisava de dois requisitos. Você já ter a prática com a mentoria e ter fluência no inglês. E aí eu atendi esses requisitos e fiquei assim, será que a gente investe, será que não investe? E nesse momento, o Vitor falou, quer saber? A gente precisa crescer e se a gente quer crescer, a gente precisa investir. Vai lá, faz o curso, vamos pagar esse curso e você vai fazer o treinamento. Eu tenho certeza que a gente vai ter retorno. E foi exatamente isso que aconteceu. E coincidentemente, é, pela primeira vez ele ia fazer esse treinamento né, no exterior, mas teria uma turma no Brasil e essa turma aconteceria em São Paulo em janeiro de 2020. e por coincidência também a gente estaria de férias nesse período e eu estaria próxima a São Paulo, porque eu ia estar de férias na casa dos meus pais, que é em Resende, que fica a três horas ali de São Paulo, então é próximo. E aí eu falei, gente, é um sinal, é a oportunidade que eu tenho de poder me profissionalizar mais, de poder entrar num outro patamar, de poder estar com pessoas que estão em níveis maiores do que o meu, para eu poder aprender e para eu poder crescer mais rápido. E aí o Vitor me deu todo esse apoio, e aí eu fui para São Paulo, então, sem nem imaginar que depois disso a gente entraria ali no ciclo da, da pandemia no Brasil, né, dessa crise, que a gente ia precisar ficar em quarentena, isolado, sem ter a oportunidade de fazer esses treinamentos, esses cursos presenciais e quando eu entrei naquela sala e que eu vi aquelas pessoas, é, por um momento assim, acho que o mundo parou para mim, porque é quando você pensa, né, quando eu teria a oportunidade de estar com pessoas, né, que que são ali grandes profissionais, né, dentro dessas áreas, das suas áreas de atuação, e conhecer o Cláudio pessoalmente, que a gente já assistia pelo vídeo, pelo curso, e ter a, assim, a superação da expectativa, né? esperar conhecer uma pessoa extraordinária e ver que ele realmente era isso e muito mais. E ali assim, eu me identifiquei com todos os colegas que estavam na formação, é, com as histórias deles, com as trajetórias que eles contavam e principalmente assim, com o ser humano que o Cláudio é e com o estilo de liderança que ele tem.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 Nossa, é muito gostoso falar de futuro, assim, acho que é a base do trabalho que eu faço, né, eu, eu ajudo as pessoas a olharem para frente, isso eu amo fazer porque às vezes elas se apegam muito a coisas do passado, e aí quando eu penso em futuro também eu penso no que a gente está planejando, no que a gente já tá conseguindo sonhar, né, e a gente nunca para de sonhar, a gente cresce, atinge alguns níveis e a gente pensa nos próximos, e hoje, né, falando, né, que a Events nasceu aqui, entrou formalmente no mercado em Brasília e vendo Brasília acho que como esse hub, esse ponto de conexão, né, para todas as cidades do Brasil, para várias cidades do mundo, eu eu acho muito bonito, né, toda essa analogia, porque eu acredito que Brasília é uma cidade que trouxe muita, muita vivência, muita sorte para a gente como empreendedor, está projetando a gente para outros lugares, a gente já está atuando fora do Brasil com as mentorias e a gente realmente tem a expectativa, principalmente agora, né, com, com tudo isso, né, a Global tem a participação na nossa expansão, no nosso processo de crescimento rápido, acelerado, especialmente agora na nossa vertente para o mercado digital.